Lixo. Eu tô doido pra pegar esse Porsche aí, ó. Ele é muito bonito, velho. E tem o Nubble M600, né? Que vai ser mega pelão. Vamos ver a loja do Fozetão aqui. Loja do Fozetão. Tem o Speedtail, que deve ser bom lá na pista da Hot Wheels, né? Que lá os carros pouco pouca aderência tá andando bem. E a F40. Deixa eu ver. Vamos fazer essa exibição aqui logo. Da Hot Wheel. Eita porra! Oh, obrigado, Eita Caio. Porra! Porsche bomba. Que isso, mister? Vamos lá. Nossa, que bonito, velho. Ah, tá. Olha, é quase do mesmo tamanho, hein? É quase do mesmo tamanho. Dá licença. Eita. Vamos ver se esse carro aqui é bom mesmo. Off-road Eita lasqueira Esse evento aqui, eu sou horrível nele Nossa, olha o que Esse carro acelera Ih, apelão Apelão cross -cálculo. Apelão da cross Vai bater. O é, bichão lá sumiu. Ah, ele ali. Ó. Então, vamos lá. Evento de exibição some e aparece aqui. Só tem um. pescar esse cara. Ó, oh, vou bater! Parece que eu bato ali. Ah, é, é, a gente faz... O evento de exibição às vezes aparece no sazonal, depois some. Eu fico perdido, velho. Tem outro desafio lá na frente. Salve, gordão! Eita lasqueira! o avião aí, vai bater no avião. Obrigado, muito obrigado meu querido. Vai, muito obrigado. E pegamos dicas do sazonal. Obrigado muito. Eu que agradeço o apoio aí, tá sempre com a gente, muito obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Lá. Agora eu tô perdido aqui, tá? Ixi, olha lá, os dois bateu. grande, hein? Esse evento aqui é do tamanho da Golias, da, da expansão. Ô, oh, louco! É, rapaz, oxe! Vai me tirar do cheque? O cara vai me tirar do cheque, hein? Fala tu, beleza? Senhora, senhora. Pereira! E a estrela valente que quer derrotá-los! Grandes prêmios pra quem vencer! Quem vai vencer? Quem vai vencer? Quem, pessoal? Quem? Boa! Boa! Agora tem aquele evento chato, né? Eu tô fazendo evento sazonal Pra ganhar os carros novos. Eu nem lembro onde é que fica Eu não lembro onde é que fica o bagulho escondido Fica na porta daquele negócio azul que você passou Beleza, vamos ver qual é o próximo aqui A gente tem uma placa de perigo aqui para ganhar um x Tem que ser com vale tudo Ah, qualquer carro da classe S1 Tem que pular 135 metros Beleza, vamos lá Esse aqui é o Salem S1, né? Esse aqui, a tunagem dele tá compartilhada. Minha gamertag aparece na tela. É, ó. Salen S1 2018. Vamos ver qual que é o próximo aqui, Luciano Recruta? A gente tem esse desbravador aqui, ó. É, tem que fazer em menos de 20 segundos. Beleza. Vamos lá. Lá na expansão da Hot Wheels é... A tunagem dos carros é totalmente diferente, na minha opinião. Vamos pegar a estrada aqui, ó. Vamos pegar a estrada aqui. Tem outra estrada cortando aqui, ó. Ah, eu passei dela, ó. Massa. Aí ela tá aqui, ó. A expansão da Hot Wheels, pelo que eu vi, a tunagem é totalmente diferente. É, outro, é outra tunagem Porque os carros lá, a pista já te dá uma aderência absurda, né? A pista te dá uma aderência absurda. E, tipo assim, esse carro não precisa de TGL igual tem aqui no, no México. Ou seja, a gente vai ter que fazer as tunagens tudo de novo. Esse aqui é o Bronco, classe A, a tonagem tá compartilhada. Vamos ver aqui o próximo aqui. o é... Tem que ser fácil, né? Então, vamos fazer logo as corridas. Vamos pegar essa corrida de cross aqui. Vamos lá, classe A, Extreme, A gente já tem um, né? Beleza. Bora entrar aqui no evento do Xtreme com o carro do Hamilton, tá? A tunagem está compartilhada. Bora aí, bora aí. Eu vou, vou ter que fazer uma live, é, chamar todo mundo no comboio, aí cada corrida eu atualizo um carro. Nós vamos ter que esperar um pouco, né? Pra ver o que, que aparece de configurações de tunagem pra gente... pra gente atualizar pra essa expansão da Hot Wheels aí, porque ela, ela é diferenciada, viu? A aderência dos carros lá é diferente. Eu acho que é um pouco mais baixa comparado com o Horizon México. Lá é diferente a afinagem. Pelo menos a, o nível de aderência lá é diferente. Aqui os carros tem que ter muita aderência. Lá eu acho que é um pouquinho mais baixa. Só um minutinho. Vamos jogar mais, Fernando, depois. Hoje à noite vamos jogar mais a DLC. Eu vi que lá tá. Na... A gente tava tendo problema de comboio ontem, né? Colocava oito pessoas no comboio. Aí na hora que começava a corrida tinha três. Tem que resolver isso aí, velho. Gostei desse carro, só falta o um barulho Opa, obrigado Obrigado, Fabinho Muito obrigado, meu querido Muito obrigado, Fabinho Gente boa Obrigadão pelo Gift Sub Tamo junto, Fabinho Fabinho deve ser um dos que tem mais pontos aí Vira, vira Top demais Se eu colocar o Byvoz Barato, Luciano o, Os meninos, meu Deus Bruno Bertoli, Jesus Não, e eu tô apertando o botão pra passar A marcha aqui, né, como se tinha Como se o carro Tivesse marcha ah, não, velho. Eu acho que carro elétrico tem que ter câmbio manual também, pô. Eu, eu não tô acostumado com essas tecnologias, não. Esse aqui é o, é o carro do Hamilton, né? Da equipe. Equipe do Hamilton. Vamos ver o próximo aqui, a próxima corrida, né? Vamos fazer essa corrida de rally aqui de Extreme, Vamos lá. Bora entrar no evento aqui do, do, dos carros de rally de elétrico. Dinossauro, beleza? Bora. Bora, dinossauro. Pô, se eu colocar meu carro com essa, essa arrancada aí, ele não vai ter velocidade. Opa, obrigado aí, tá? Quem tá seguindo aí, tamo junto. Meu filho, eu te elogiei a manobra. Represente, é represente, é represente é a manobra. Agora, para Hamilton. Ah, aquela McLaren ali parece que é o melhor, né? Sempre tá na frente, pelo menos em algum lugar. a McLaren tá ganhando, né? ai ah, é que, o é que na vó na Fórmula 1 a bicha tá cansada, viu? Meu Deus, Fórmula 1, a McLaren na Fórmula 1 decepcionou. Tá pior que o ano passado. Daniel Ricardo cansado, cansado, uma pena que eu acho ele massa pra caramba, mas o bicho tá igual o Felipe Massa depois da pedrada, tá igual o Massa depois da pedrada no coco, Molada. Cara, parece um Peugeot mesmo viu? Realmente parece um Peugeot Olha lá É, eu acho que é Peugeot mesmo Vamos ver qual que é o próximo aqui, menino Corrida de rua Bora entrar aqui no, nas corridinhas De rua Ó, oh, tá compartilhado o Subaru, hein Vamos lá, vamos lá. É Subaru, é Subaru. Subaru. Ah, obrigado, Fernando. Obrigado. Bora ah, embora. Vamos lá. Esse carrinho é bom na B, viu? Online classe B ele é bom. Ah, na expansão não tem classe B né. Agora, eu acho que aquele é o modo online deveria ter mais filtros, cara. E é impressionante. Eu vou mandar mensagem pro Mike Brown. Lá no Twitter, viu Mike Brown? Vou expor o Mike Brown. Vamos. Vou mandar mensagem pro Mike Brown, velho. Pra tentar deixar o modo online mais equilibrado. Tô bolando uma ideia! Quase! Quase, quase! Corrida de rua quase não cai, né? A gente quase não corre na corrida de rua. Aqui não tem trânsito, né? Eu não vi trânsito aqui, hein? Aí para outros jogadores aparece. Só oh, espiga, beleza? Só o ouro. Para outros jogadores aparece. Para mim não apareceu. É, geralmente não aparece para mim carros na corrida de rua. Eu fiquei sabendo que tem jogadores aí que perdeu o progresso da expansão, hein? Chegou lá, estava tudo como não concluído, depois de concluir tudo mas menos pra mim deu tudo certo. Vamos ver o próximo aqui, é o quê? Vamos fazer aqui, ó, caça ao tesouro. Frutas tropicais. Se você tiver habilidades, corre com carros elétricos, é cinco vezes melhor. A gente tem que fazer é, cinco habilidades, eu acho, de ir batendo naquela negocinha de frutas ali, ó, tropicais. Deve ser, será que é lá em Guanajuato? Onde é que tem uma praça aqui em Guanajuato, hein? É aqui, eu acho que é aqui a praça. Mas esse aqui não é de fruta. Aqui, ó. Mas esse aqui não é de fruta também não, mano. Ah, deu certo. Ah, deu certo. Ué, é aquilo ali? Olha, já mostrou onde é que tá o bagulho aqui, ó. Onde é que tá aqui, ó? Olha, gente, eu, tá, eu tô aqui em Guanajuato, ó. E quebrei os bagulhos lá tudo. Aí tá aqui, ó. Já mostra onde fica o trem. Ali, ó. Tá ali, ó. Ah, mas aquele negócio que eu quebrei lá não é de fruta, não. Aqui, ó. Do lado do barquinho. Do lado do barquinho. Ó, aqui tem umas barraquinhas aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Tem essa. E é esses ba... essas barraquinhas aí, gente. Tem que quebrar as barraquinhas. Qual que é o próximo aqui, gente? Deixa eu ver. Ó, tem aqui um desafio de tirar foto. É, fotografe o Rimac. Ah, lá na Praia Azul? Em Praia Azul? Aqui, ó. praia Azul, gente. Praia Azul. praia Azul. É aqui, ó. Pode ser qualquer lugar da praia? Eu vi que a menina... Ali, ó. Tem um bagulho ali, ó. Depois daquele evento ali, ó. De... Depois daquela corrida ali. Tem um bagulho aqui, ó. Pode ser perto desse leão aqui? Vamos ver se... Ou pode ser qualquer lugar, né? Vou tirar aqui, ó. Ah, pode ser aqui também, ó. Pronto. Vamos ver o próximo aqui. Ó, colecionáveis. Bata em 20 pilhas em praia azul. Bom que a gente já faz com rimar aqui. Onde é que tá as pilhas mesmo? Ah, ali, ali, ó. Tô vendo uma pilha ali, ó. Aqui é uma pilha. Ó, outra aqui, gente, ó. Bater nas pilhas aí, velho. ali tem outra ali, ó. É, rapaz! Ó, oh, o cara bateu na minha pilha ali, velho. Aí, conseguimos, conseguimos. Batemos em todas as pilhas que ficam localizadas aqui na praia azul do lado do, do da caça ao tesouro. Vamos ver aqui agora o que, que falta a gente fazer. Ó, tem um rivais aqui do carro elétrico. Vamos fazer aqui o rival do carro elétrico. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui com o nosso carro elétrico. O Hammer. Esse aqui é patrocinado pela Hammer, hein? Vamos, o carro elétrico. Vamos. Não pode bater na parede, hein? Vamos, vamos, vamos, vamos. Muito top. Vamos lá, vamos. Ah, aqui, é Só isso. Sem bater em nada, tá? Vamos ver aqui. Tem outro evento aqui, ó. De, de rivais. Vamos fazer com essa Porsche aqui. Bonita demais esse carro, velho. Vamos lá, ó. Olha o tamanho do bicho, velho. Caraca Vamos botar esse carro aqui pra correr Lá no, no Hot Wheels Ih, já vi que é meta, hein Já vi que é meta Meta carro Pode bater na parede, né? Se não, já era Meta classe A A velocidade, RWD, hein? Que eu bato Boa. Vamos ver qual que é o próximo aqui Agora, ah tá Vamos fazer o oh, Tem uma corrida online aqui né Vamos fazer a corrida online hum. Vamos de o que é o carro do evento Classe B Sai fora é, -ma Marcelo. Marcel Olha a bagunça Olha a bagunça a bagunça. Que, que é isso, gente? Tomei uma bicuda. Olha o, o subarão. Ficou para trás. Quem foi embora foi o lança. O lancer do Need for Speed Bora, tô ouvindo um barulho Tô ouvindo um barulho Eu vou buscar esse lancer Buscar esse lancer. O cara é pro Olha, O lancer é brabo na B, hein? O lancer é brabo na B. Bora, bora. Aí não vale, você tá arrastando o carro, botou de lado. Barão provou que é melhor Aff, Passou aqui, não errou Acabou, já ganhou a corrida já Passou ali, não errou Ganhou Boa lança Ó a galera tudo aí na frente ó. Os boot Ficou tudo atrás, lógico né Os boot os bots É bot ou é boot? É bot, né? Mano, eu vou fazer esses eventos aqui da Hot Wheels Tem um radar de velocidade, né? Que tem que passar aqui com um vale-tudo classe A Com a média de 251 km por hora Vamos pegar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Ó, 270 Tem que ser RWD, velho É a expansão da Hot Wheels, a AWD não anda não 280, absurdo, absurdo, tem que ser ZRWD, RWD é o Chevrolet 69 né, tem uma corrida aqui para nós fazer de evento sazonal aqui ó, bora entrar aqui no evento aqui da Hot Wheels com o nosso Deora, tem uma versão do Deora que é da Hot Wheels e outra que é do Horizon México tá, Pera aí, oh, oh, oh, Samu, pera aí. Uai, esse clima. A gente tá dentro da de, uh, tá nuvem? Eu acho que sim. Esse carro em condições normais não ia chegar nessa velocidade nunca. normais, né? Travou tudo ele Travou tudo! Bora, Hot Wheel! E nas pistas aqui, elas são bem grandes, né? Joga duas marchas aqui, ó. Já tentei frear, mas não freou, não. Que agora eu respondo aí a piada. Ora, tem muito gripe, velho, essa pista. Engraçado, tem boost que o carro chega a 280 e outros que o carro chega a 300 e tanto. Não, 377 o carro, limitando. 307 um classe A. Você pode botar 500 km por hora aqui que o carro ainda limita, não tem como. vou botar 500 quilômetros aí que o carro vai limitar Vamos lá. Aqui não tem a, a linha, né? Eu sempre esqueço ali, porque ali não tem a linha sugerida. Nem aqui, ó. Aqui é no olhômetro, hein. Acho que no próximo update deve ter muita coisa que vai ser. É... Vai ser. É, atualizado aqui nessa expansão. Eu acho que os carros WD tem que andar um pouco mais. Tem que acelerar mais. Os carros WD tá muito grudados, velho. Muito grudado. Só tem manobra. Ó, na banguela. 376. e setenta e seis. Fazer umas corridas no Horizon México e colocar esse boost aí, né? Ali, ali não tem freio que para ali, né? Não, não tem freio. Ainda mais um carro de quase duas toneladas. Última volta, graças a Deus. Receba! Receba! Nossa, esse vídeo aqui vai demorar no mínimo uma hora pra renderizar. Uma hora. Minha placa de vídeo é uma Mi 50 Ti. Vai demorar, viu? Lembrei de frear aqui, ó. Boa, boa, nossa, glória Menino, que corrida grande é essa, Júnior? Deixa eu ver Ó, oh, terminamos aqui o evento sazonal Quem comprar Overclock aí me marca no Instagram Eu acho que hoje à noite na live eu vou fazer esse Forza Tom aqui Pra gente ganhar Forza Points, né? Só faltou mesmo Forza Tom Vou fazer mais tarde durante as nossas lives da Twitch Não esqueça Comprou Overclock me marca lá no Instagram Link tá na descrição